É extremamente importante que nós, Juventude, participamos deste Encontro Nacional. A gente gostaria de, de reafirmar essas conquistas com o movimento dos Atingidos por Barragem, já vem acumulando durante toda essa, a história do movimento, e que essa, essas conquistas, ela é uma conquista de todo o povo brasileiro. O nosso encontro será extremamente importante para que a gente possa fazer uma denúncia do avanço e das consequências do capitalismo na Amazônia Brasileira. Ela é fundamental para que a gente possa continuar resistindo contra as barragens. Quero fazer um convite a vocês, ribeirinhos, quilombolas, assentados, e você também que mora na zona urbana, que você também é atingido pelo esse modelo né, energético. Venha participar do encontro nacional. Nós, mulheres atingidas, devemos assumir o comando de nossas vidas e devemos participar massivamente do encontro nacional dos atingidos para contribuir com a tomada de decisões. Este vai ser um momento muito importante para a trajetória do movimento dos atingidos por barragens, pois vamos continuar debatendo e denunciando a violação dos direitos humanos nas construções das usinas hidrelétricas em nosso país. Outro dos pontos do nosso projeto é a produção agroecológica. Então, nós todos brasileiros que queremos uma alimentação saudável na nossa mesa, venhamos participar do nosso encontro nacional dos atingidos de barragens. Companheiros e companheiras, vamos nos organizar, vamos participar dos grupos de base para que nós possamos chegar no nosso encontro nacional com muita força, muita garra nessa luta para construir o nosso projeto. Somos todos atingidos, trabalhadores do campo e da cidade. E o encontro nacional dos atingidos por barragem será um importante momento para consolidar um projeto energético popular para todo o povo brasileiro. Então, vamos, gente, participar do Encontro Nacional, rumo ao novo projeto popular para o Brasil! Então, nesse sentido de nós debatermos no um encontro nacional e também construirmos né, a nossa ferramenta né, do, do modelo energético popular, onde que seja construída, de fato, no espaço coletivo de trabalhadores e trabalhadoras que seja um modelo energético que de fato beneficie a classe trabalhadora deste Brasil. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Trabalhadores do campo e da cidade a lutar.